Oi pessoal, pessoal, pessoal. Aqui, pessoa. okay. tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi pessoal, a gente vai.. Eu vou você, tá bom? Esse aqui é roxo, não é? É rosa. Rosa. Tu tá fazendo o que, Malu? Aqui, ó. Esse aqui é rosa. Não tem pano. no espelhinho, É que já não tem. Que tava suja, sempre ligar no aqui gato roxo assim é pequeno Acordo aí Ai, tá no chão Ah Vou Esse Tá Ok Cadê? Bota mais Tá pouquinho Esse aqui? E? Depois o outro, tá bom? Tá bom Fica bonito. agora esse. Que com essa? Azul. Rosa. Rosa. E o outro olho? Agora é azul. Esse aqui é o quê? É azul. É azul. Vem, muito! Pronto, agora eu fiquei feliz. Feliz. Feliz de você. o versátil da Na amiga da tua mãe? É na amiga da minha mãe. É brilho, mamãe. É? é brilho. É brilho. Ese, sí.